Malta, estou aqui a gravar mais um vídeo, hoje aqui, de Mindstorms E malta, no último episódio eu fiquei iron Ou seja, estou cheio de ferro, malta, estou com tudo de ferro, peitoral, calças, uh, tudo malta E olha só, primeiro as nossas canas de açúcar, olha como é que, que elas estão malta, olha, olha ali Estão muito boas, malta. Estão enormes. E outra coisa, malta. No último vídeo também temos uma espada, uma tigareta uma tigareta um machado, uma pá e uma enxada. Ou seja, estamos full iron. Agora, malta, uma coisa que também nos vai ajudar muito nas nossas construções vai ser uma. Uma tesoura Vocês pensam Então Max para quê? Ah, por uma razão Em é que nas nossas construções Nós precisamos destruir árvores E aquilo tira muito rapidamente árvores Por isso vou fazer umas duas tesouras Para, que, para ter certeza que não se quebra logo por... E pronto Temos ali 14 soberanos Ok Agora venho aqui Aqui E tesouras feitas e malta, neste episódio vamos fazer uma única coisa E vocês querem saber o que é? Vamos fazer... Vamos tentar... Fazer uma farm Mas não é uma farm qualquer É uma farm de mim! Tá a brincar malta, não é nenhuma farm Acho mesmo que eu vou conseguir fazer agora uma farm mal que não sei isto Hoje vamos tentar... Vamos à procura de diamantes. Será que nós conseguimos, malta? Porque vai dar muito trabalho, malta. Vai dar muito trabalho. Literalmente. Então, bora lá. Não podemos enrolar E bora. Mas antes, eu vou pegar aqui umas folhas que também ajudam-nos. Eu estou precisando de limpar isto. Está muito, digamos, fluido, esta zona. E também estou a precisar de coisas para ir lá, né? E eu quero ir lá buscar um material mesmo, um novo da atualização uma coisa nova da atualização. Aproveito e levo o tesouro e isto. Agora, vamos lá aqui, tirar isto da madeira, né? E sabe se eu vou precisar de uma crafting table. Eu levo sempre do que é necessário. Então bora lá para ali. Só se eu me perder no vídeo. Então aqui está a minha casa. Vou por ali e estará ali. Ok, pronto. Está gravado, depois já não me perde. Precisar depois para o vídeo e continuo. Eu vou começar a fazer uma escada, por isso é que eu trouxe as folhas de carvalho. Mas pensando melhor, malta, é melhor voltarmos lá atrás por uma única razão E vocês já vão ver o que? Ah, sério, chover? Não gosto né? Suba chuva não vou, não gosto Malta, eu voltei para por isto, eu achei que ficasse bem E vendo bem isso, está errado, malta Pronto malta. Continuaremos <risos> Vamos colocar isto não. Temos que ficar Com uma apresentação boa é? Isso atrapalha também muito o caminho, Eu aproveito que já que já tenho tesoura E faço isto, né? Para não atrapalhar, né? Bonitinha, vai ok malta. Podemos voltar agora. Vou ficar com Bora lá, malta. Tochas, ai, não trouxe. Calma, eu tenho aqui carvão, aqui posso fazer agora Eu queria levar isto para a minha casa. Olha! Isto não é novo, eu não me lembro de ver isto, malta, sinceramente. Ok, deu bom. Eu fiz uma picareta para nada no outro vídeo. Obrigado Pelo menos tenho uma nova né? isso pode ser bom para farms e tudo mais E ao mesmo tempo já não precisamos mais de fazer aquela coisa enorme. ok. Agora podemos continuar a explorar malta uh... Era isto, malta. Eu queria trazer a tesoura para isto Dá, com a tesoura já dá, com a tesoura já dá Nós estamos em camada, malta. É no F3. Ok. Então, camada. Ok. Precisamos de andar mais para baixo, malta. Infelizmente. Então, bora lá, malta. Nós vamos conseguir, não é? Vou pôr aqui uma tocha e agora cava-se assim. Mas vou utilizar este caso quebra. Foi dar a mesma coisa. Caso quebra-se este, eu utilizo outro. Olhem, olhos! Não, não, não, não, não, não, não! Sou tão burro! Está de mais que eu, que eu quero. Boleu redstone ali. Boa, boa, boa. Não! Não, ali tem nada! Malsa! Não, não, não, não creeper, não. Eu vou dormir, é melhor eu ir dormir Não, não, não, não, não, não, não Cripa, por favor, deixa-me em paz Eu vou dormir eu Estou perto Malda. Vai ter que ser por aqui, aqui, aqui, aqui, ok, não era por aqui, malta. Para que nós vemos. Sim, foi malta. Eu quero encontrar ah, aqui. Olha, mais ferro. Vou lhe buscar. Então. Aqui eu acho que vi diamante, malta. Foi à vista a cair, mas. Eu acho que vi. Eu tenho certeza que vi. Agora lá por aqui. Onde é que Parecia que vi. Eu acho que vi, mas não está aqui nada. Ok, malta. Então. Vamos lá. Ok, eu vou pegar esta redstone. Tenho medo. Ah, caí sem lá, Ah malta a sério. Uh, eu vou utilizar agora para de, para dergulhos. Não, eu tenho folhas. Eu acho que as folhas também resolvem. Fazem a mesma coisa acho eu. Então vamos lá. Folhas. Sim, então tá resolver. É para ficar mais seguro, não é malta? Ah, não, não, não, fica não. Isto também queima. Não sabia. Ok, está aqui mais ferro. Uma coisa boa. Boa, consegui vir para aqui. Ok, nós estamos em camada mesmo. Vou ver agora. Em... Não, não, não, não, não, não. Ei hey, malta, que é isto? Ok, eu vou vir agora a camada. Camada está para aqui. Lá bisla azul e boa, boa, boa. Eu vou lá. Eu vou tentar ir. É Bad words, bora lá, bora, bora, bora. bora. Cheguei aqui. Se calhar foi isto que eu confundi com o diamante. Está ali o diamante, está ali o diamante, tá ali o diamante, malta. Acontecimento histórico, está ali o diamante. Vamos conseguir os diamantes. Eu disse, malta, neste vídeo Diamantes, conseguimos eles. Eles estão ali. Ei, malta! E aí, os nossos primeiros diamantes. Ei, conseguimos a conquista tudo. Malta! Aqui é um bom sítio para explorarmos e vermos se há diamantes também há vários truques que eu consegui diamante assim sem procurar e demorar um milhão de anos mas eu não estou a fazer esses truques faço mim mesmo que a procura ok malta bora lá e quebrar aqui estas estas pedras lindas né tenho um milhão de redstone já Agora é que estou mesmo rico, malta. Tá? Não foi no último vídeo. No último vídeo conseguimos logo. É o terceiro vídeo. Muita pessoa. Hum, hum, neste, neste tempo não consegue. Muitos youtubers. Não conseguem assim logo diamantes. E eu aqui logo de primeira. Foi logo quando disse: vou procurar diamantes. Consegui. também gostei muito da outra vila que explorei é. tinha montes de coisas aí aí a cair Malta ok Malta temos aqui isto É provável que esteja aqui também né Eu vou tapar esta lava e depois vou tirar as pedras Vou tentar Ok, uh, uh, uh. okay. pelo isso aqui é, é um... Uma coisinha pequena um... Uma piscina de lava pequena ah, Aqui já está aumentado Enquanto isso eu posso já tirar estes aqui para ver se tem Ainda não há nada Continuar Posso já tirar este Este este e este. este e este ok ainda não encontrei nada Vou ver se encontro algum diamante por aqui malta pode ter <risos> queria acender Malta eu quero mais diamantes 4 não chegam, e 4 chegam, chegam, chegam, chegam. Por aqui eu acho que não tem, não tem nada. Vou tentar por aqui, malta. Não, tenho outra picareta. Bora lá. Por aqui mesmo. Uma tocha, lindinha. e o que é começar também a fazer uh, farms essas coisas, coisas relacionadas com redstone Por isso vou pegar aqui umas estou aqui a explorar que é isso Ok Vamos lá chegar ao outro lado Bora. Temos aqui o lápis lá azul Ok pronto Aqui cheira que tem diamantes. Não sei porquê, é mas cheira. É aquele sítio. Aquilo que diz-nos aqui pode ter diamantes. Tem ferro! Bora! Bora! Agora então, malta, agora vamos fazer uma coisa que vai ser time lapse. Vamos ver a procurar diamantes. Time lapse. Então, malta, infelizmente morri no, numa zona uh, que apareceu na timelapse Encontrei uma coisa nova desta versão, malta Vocês adivinham só Vocês já podem ter reparado na timelapse, mas espero que não apanhe não muito rápido a timelapse Mas, olhem só isto Olha só o que é que eu tenho Um... Um novo Lula de uh, eu ganho eu tive que matar -ma a Atena, Mas pronto Malta Eu não sei o que fazer mais estou cheio de coisas E no próximo episódio vou fazer uma nova Uma nova área ah, vou Vou fazer uh... um uma sala de baús porque, malta, sinceramente, olhem só para isto, olhem olhem para isto, olhem, isto aqui é muita coisa, malta. Nem isto cabe no inventário. Eu, se calhar vamos precisar de fazer novos baús para isso, malta. Já está há muito tempo, já passou da tempo, mais do que eu deveria ter passado. Mas eu vou fazer muita, mas muita. Coisa destas Muitos válvulas Para isso eu só apanhar madeira É rápido, olha E aqui já tenho uma picareta de, de... de diamante Boa, né? Infelizmente malta, não encontrei mais diamante Mas encontrei outras coisas também, né? Mas ter este diamante já foi bem bom Finalmente Um diamante Eu aqui finalmente Logo um diamante É logo no terceiro episódio e já estou aqui com o diamante Não faz muito sentido mas ok Isto aqui Se Eu tenho que continuar a pôr isto né Aqui vai estar em ordem Olhem só para isto A minha farm de canas de açúcar. A minha ganda farm. E agora vou fazer mais baús e vou preparar isto tudo para o próximo episódio fazer o resto. Então olhem só. Aqui. mais 3. Mais um pack. Dá 14. 14. No próximo episódio eu irei fazer por aqui todos os itens neste, neste pau e eu irei fazer o resto, ou seja, vou por aqui tudo o que é preciso. Então, eu no próximo vídeo eu voltarei com todos os itens necessários para fazer, tá bom? Então ficamos por aqui, um grande abraço e fui malta. Tchau!